galera lembrando aqui que eu não tô querendo atacar não tô querendo criticar o Inés até porque eu sou muito fã do canal dele sempre foi sempre gostei do conteúdo do Peter o negócio aqui é que eu vou fazer uma análise que nem eu faço com o Iron Master né o Iron Master posta os rap eu faço análise vocês gostam muito das análises que eu faço né E não é porque a ah, o Iron Master errou nisso errou naquilo que eu vou estar tá querendo xingar o cara que eu vou estar tá querendo dizer que ele não presta não né galera isso aqui é só uma análise mesmo. Só para vocês terem um conteúdo mais informativo mesmo. E com o Enerd não vai ser diferente, entendeu? Até porque ele fez o vídeo na opinião dele. Aí ah, eu vou usar o que? Os fatos. Aqui no meu canal eu uso o que? Fatos. Eu vou usar desses fatos para analisar a opinião dele sobre o top 9. Né? É estranho. porque que é top 9? Não é Ben 10? Porque não poderia ser top 10 áreas mais poderosas. Mas enfim, vamos analisar aqui os top 9 áreas mais poderosas de Ben 10, segundo a opinião do Peter do ener em nono lugar ele colocou aí o O pior Cara, assim, ele disse que se tá no top é porque mereceu estar tá aqui Mas cara, um alien chamado O pior a gente duvida um pouco disso, né? Se bem que o O ele nem é o pior alien do Omnitrix no caso é o Alcatruta. O Alcatruta é tão ruim que consegue ser pior que o pior. O Alcatruta só serve mesmo como merenda da tarde. Sapien Celestial demais enjoa. Enfim, né, galera? Mas o Alpior tem isso da indestrutibilidade. Que você fala, Ah, mas ele é poderosão. Cara, mas não. Ele pode ter isso. Só que isso não faz dele um dos ares mais poderosos do bem, entendeu? Porque imaginando uma luta. Vamos supor aqui... Ben 10 é o Goku, o Ben vai lá, vira o pior, beleza. Cara, ele pode até aguentar as coisas e tudo mais, mas ele vai estar tá sentindo a dor, entendeu? É algo psicológico, vai estar. Tá... Lá no psicológico, sentindo a toda hora, toda hora, toda hora, Imagina o Goku vai lá e solta o Kamehameha. Que o Kamehameha do Goku ele é forte pensando para quebrar o material mais resistente do universo Dragon Ball, que foi usado lá no Torneio do Poder. Então, mano, imaginou o Pior recebendo insalite, tá tipo, aguentando, beleza, mas sentindo a dor, mano, não tem como. Parece que o Derek J. White falou que a Tadenita tá afiada poderia chegar a danificar o Pior. Então, imagina o Kamehameha não poderia fazer isso também, ou mais, poderia danificar ainda mais o corpo do Pior. Ele pode até ele ia ter 3 horas do um apoplexiano Mas, cara, imagina não um ser mais forte Tipo o Hulk, colocar o Hulk lá pra bater no pior Ele... Mano, ia chegar uma hora que ele não ia aguentar Mesmo sendo destrutivo, mas ele tá estar sentindo a dor Poderia estar resistindo por fora Mas por dentro ele já estaria sendo destruído Cara, imagina se ele ia receber um soco do Saitama Meu amigo Aí você pergunta Poxa, né, por que tu tá comparando o pior com personagens de outras mídias? Por causa que, como é Ares mais poderosas, né, a gente tem que comparar com outros personagens que são poderosos O próprio Peter, né, ele faz isso nas análises dele Pegar um personagem que é muito poderoso e é comparar com outro, né, que tem um feito parecido para ver de poder, se eles são equiparados, é, tá entendendo? Então eu tô fazendo isso como o pior No caso, segundo esses fatos, o pior ele não tá adequado para fazer parte de um top mais poderosos, não em oitavo, ele colocou aí o Podrão, bem na hora que ele falou do Podrão e Sabe, quem viu aí o meu vídeo Top 10, áreas Mais poderosas que eu fiz com o Vini Eu coloquei o Podrão aí na lista então, É, tá certo Nesse caso aí o Podrão, ele não errou não Foi até bem na hora que ele falou O Fantasmático também concordo, o Fantasmático também teve no meu top Só uma adiçãozinha que eu quero falar aqui, é porque ele falou assim ó Ele só não chegou a possuir o seu universo inteiro porque ficou obcecado pelo Omnitrix Pô. Os eles possuíram o sistema Eno, junto com o ectolote, que é o Zizke, inclusive o fantasmático é a cópia genética dos Zizke. Então, é, eles fizeram, ele foi confirmado pelo pop-up, né, que aos pouquinhos eles foram dominando cada parte do sistema Eno e tudo mais. Também que tem um poder, que é um dos poderes mais apelões dele, que é o quê? Que o fantasmático, ele pode transmutar, ou seja, ele entra dentro da vítima... Aí transmuta e faz com que ele se torne um Lacaio Ectonurite. Entendeu? Esse foi um poder usado pelo Zizker, mas com o Fantasmático, que é uma cópia genética do Zizker, ele poderia sim fazer esse e é, é isso, o Fantasmático realmente ele merece estar tá no top aliens mais poderosos. NRG, esse aí realmente, cara, eu concordo que é, é um dos poucos aliens aí que eu não coloquei no meu top, mas se tivesse menção honrosa naquele vídeo, com certeza o NRG estaria aí. Só uma correção, o Inet falou que ele é energia pura, não. Ele é um ser físico, entendeu? Você pode tocar nele, mas que ele emite energia, entendeu? Ele não é um anodito de que é energia pura, não, ele é um ser físico, entendeu? Só uma correçãozinha aqui. Mas, assim, realmente o NRG, ele faz sentido, tá num top. Eu só não coloquei aqui, tipo, ah, o atômico, ele tem um níveis radioativos mais poderosos que o NRG. Também que tem outros ares que ficam num patamar assim, um pouco mais elevado que o NRG, por isso que eu não coloquei. Mas se tivesse uma menção rosa, como eu falei, realmente o NRG merecia estar nesse top. Gravo ataque tem nem o que falar, né? A é, um ponto. é um Eu carrego, é minha força da natureza. Tudo que como um os bons sempre têm uma Só tem uma coisa a adicionar, que foi confirmada aí pelo Duncan Roleal, que o Gravataque poderia fazer um quasar se ele treinasse. O que é um quasar é literalmente uma semigaláxia. O cara poderia fazer isso, então tem que... nem o que discutir. Beleza, chegamos aqui num polêmico, o nosso querido Atômico, e aí? O Peter ele falou que okay. Peter falou que não considera o fato do Atom ser o segundo arma mais poderoso, porque quem falou foi o Derek G. White, ele é um simples diretor de arte. Não é bem assim. Vocês que acompanham meu canal sabem. O Derek G. White também teve presente no, no backstory de Omniverse. Tipo, ele estava por dentro ali. Ele até postou no Instagram uma vez né, que ele estava por dentro ali, todo o roteiro e tudo que estava sendo criado na história de Omniverse. Tava lá falando o backstory do feedback. Não, feedback aqui. E o Derek estava lá presente, porque ele sabe, ele tá ligado nas coisas que estão rolando E tem sim credibilidade para falar disso Ainda mais o Atômico, quase que foi ele que teve a ideia de trazer o Atômico para o universo O Atômico, para quem não lembra, é um álbum que foi mencionado lá no clássico, no episódio de Ken 10 ou seja, ele existia desde o Clássico, então nunca foi trazido pra série. Aí o Derek foi lá, não, bora trazer o Atomic. Então, eu acho que ele não teria propriedade para falar de um ar desse. Por isso que eu considero o que o Derek fala, eu sei, tem aquele negócio, ah, ele fala coisas sem sentido. Mas, cara, até diretores importantes de Ben 10 o Darwin McTuff, que foi escritor de UAF, até ele fala coisas que não tem sentido, aquela velha história lá. O que, que o Darwin ele falou, que o Clássico, o Omnitrix, ele não tinha escaneado DNAs novas, tipo, o Lobo Anta, o Fã e transiliano o que ele fez foi desbloquear as que já tem um três mas não faz sentido isso por causa que eles são do sistema Eno e o sistema Eno é um sistema distante ali da Via Láctea que ele tem aquelas teias lá que possibilita das pessoas atravessarem tipo, ali, tipo os rolo e os não poderiam coletar a amostra de DNA dos aliens de lá por causa que eles não poderiam atravessar as teias poucos conseguem atravessar aquilo ali como o Red por exemplo que a gente vê em universo, aí você fala, ah, Daniel, mas isso aí foi feito só em omniverse, na época do Darwin não tinha ainda. Sim, mas cronologicamente dentro do universo da série já existia, agora fora do universo da série não, então a gente tem que considerar que dentro da série, o que está dentro do desenho. E isso eu não considero essa fala do Darwin né? eu considero que o Matrix realmente estava escaneando DNA de que ele não tinha armazenado nele. O próprio Derek fala as coisas, né? tipo ele fala que o BNZ do clássico é o mesmo do universo não faz sentido, várias milhares de provas a favor disso são mostradas pra gente. Todos os diretores já falaram sobre isso aí, entendeu? Então a gente considera o que faz sentido, o que não faz a gente descarta. Mas isso do atômico ser o segundo mais poderoso faz sentido, tanto porque o Derek falou e também porque o Duncan Rolléal meio que complementa. Ah, é que as informações se complementam, né? Que o Duncan falou que o atômico pode criar um sol. Faz sentido ou não? Ele poder criar um sol e ser o segundo mais poderoso, tá ligado? Então. É isso que eu tenho a falar sobre o Peter ele não considerar, não considerar a opinião do Derek, porque eu acho que não considerando, cara, você vai perder tanta coisa, tanta informação importante, tá agora. Então eu acho que o dele vacilou nisso aí, não considerar que, o que o Derek fala. O Gigante, o Gigante tá em terceiro, no meu ele ficou no quarto, mas é porque o, o Peter ele também não colocou vários olhos. Tipo, ele poderia colocar quem? O Pesquedush, né? O Dush que se, tem que considerar o que o Derek falou, né? Que se não considerar o deixa ele, ele não é tão poderosão. Mas só com as informações adicionais do Derek ele poderia sentar colocado num top aliens mais poderosos E o próprio feedback também, cara, mano. Ó, vem aqui feedback. Ó, esse bicho aqui, ele pode absorver níveis multiversais de energia. Como é que o e nerd colocou o pior e não colocou esse bicho aqui, tá entendendo? Fica um negócio estranho. Então, vários poder poderiam ter aparecido aí. Mas ah, não, então, por isso, né, pela falta de eyes, o, o Gigante acabou ficando em terceiro lugar. O Derek fala que ele fica em sexto Por quê? Por causa que o Derek, ele não considera que o Gigante tem o poder de supervelocidade ele esquece ali é um bug entendeu? então é como se o gigante do universo ele não tivesse a super velocidade, só que está errado porque por causa que o Matt Wayne que foi um diretor que trabalhou aí em WAF, ou seja ele trabalhou antes do Derek ele tem mais propriedade que o Derek ele não reconhece esse negócio de bug de poder de falha então os aliens realmente eles tinham aqueles poderes né o gigante pode correr em altas velocidades o diamante pode disparar projéteis explosivos, o gosman pode disparar ácido, o arrajado pode voar em hipervelocidade E não tem bug, entendeu? Eles tem sim esses poderes O que o Derek tava falando é criar um negócio para nerfar os zague, entendeu? Então por isso, por a gente considerar que o gigante, ele tem hipervelocidade Eu fiz até um vídeo sobre isso, se você não viu, clica aí no card O gigante ele fica em quarto lugar no meu top, mas no do E-Nerd ele acabou ficando em terceiro Em segundo lugar temos aí o nosso querido Clockwork, né? O contratempo que só uma adiçãozinha aqui, que assim como o feedback contra o tempo, ele também tem feitos multiversais Eu vou deixar aqui no card né, o, o meu top 10, se você não viu, pra você entender melhor Porque aqui é considera que ele tem feitos multiversais Em primeiro lugar, não tem nem o que discutir, Alien X, óbvio, né? Porque ele é o quê? Absoluta, linda consciência Esse é o poder que beira a capaz de superar, uma forma suprema. É, de é, mas... é. Exatamente, né, galera? Então, tá aí a análise feita, baseada em fatos, sempre os fatos que são mostrados na série, que são revelados pelos diretores, são revelados por Merchandise, tudo, entendeu? Eu sempre tento trazer o mais verídico possível pra vocês. E mais uma vez, eu sei, ele fez na opinião dele tudo mais, mas eu tô fazendo aqui uma análise, viu? O Peter é um cara muito top, eu gosto mais do conteúdo dele. E eu tenho um recado pra ele, eu não sei se ele vai chegar a ver esse vídeo, mas se ele estiver vendo. Peter, dá uma chance pro reboot, né, cara? Eu sei que é meio zoadinho, realmente, né? Mas assim, cara, dá uma chance pelo menos Pros episódios finais, que eles são mais trabalhados Se você for ver as últimas temporadas Tipo o Alien X o, o Ben 2010 são episódios interessantes Tá ligado? Você pode ver ali E esse negócio de, ah, não considerar reboot É meio tenso, por que no reboot Tem uns aliens poderosos, que Inclusive o Shock Rock, que foi confirmado pelo Dan Que ele também existe na do Prime, entendeu? Então, tipo, desconsiderar o Shock Rock Sendo que é um alien que existe no Ben original original que ele é um alien muito poderoso ele pode abrir buracos de minhoca expandir partículas de portal usando só eletricidade se ele treinasse assim, poderia fazer uma tempestade ali um no climático então é mano ele é muito poderoso ele é um dos aliens elétricos mais diferenciados por causa que o jeito que ele usa a eletricidade dele é um negócio assim mais criativo ele muda a eletricidade é um negócio mó da hora velho aí desconsiderar um alien desse tá entendeu? eu acho um desperdício mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, respeita a opinião de todo mundo aí, respeita os fatos também, né, porque muitas das vezes a gente não aceita os fatos, mas, cara, os fatos estão ali pra serem aceitos, porque são fatos verídicos, não tem o que discutir, é só, só, só aceita mesmo e pronto, entendeu? É o que os diretores decidiram fazer com o Ben 10, então a gente só tem que aceitar mesmo, e se não fizer sentido de jeito nenhum, a gente só desconsidera mesmo, né? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e... Tchau!